E aí pessoal, se menos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô de volta pra trazer mais um vídeo de Sneak Peek Porque dessa vez temos, sem dúvida, a maior mudança de toda a atualização E a maior revolução, talvez, do Clash Royale desde seu início, porque agora eu tenho o orgulho de apresentar para vocês o sistema de torneios, sim galera, agora a partir de hoje você vai ser capaz de criar torneios aonde quer que você esteja usando um parte aí, um pouco de gemas e quando você cria o torneio, outras pessoas podem participar. Existe um sistema, eu vou criar um torneio aqui para vocês verem daqui a pouco. Existe um sistema que é um sistema de localização. E logo após o momento que você cria o seu torneio, você dá a possibilidade de outras pessoas entrarem. Esse torneio que está criado aqui, no caso ele já está encerrado, é um torneio que... Tem uma capacidade para mil pessoas. Essa seria a capacidade máxima. E como vocês podem ver. É, o cara, no caso o Galadon entrou aqui. E ficou em primeiro. Eu fiquei em segundo. E terceiro com as minhas duas outras contas. Que estão aqui no aplicativo de desenvolvedor. Vocês podem notar. Que quando eu crio o um torneio fica até o nome da sua cidade, no caso aqui Araguari Brasil, vocês podem notar aí. E aqui eu tenho o baú de torneio. Galera, isso aqui é sensacional, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as recompensas dos baús, é algo incrível. Incrível, uma coisa absurda. Eu vou encerrar esse torneio aqui para poder mostrar para vocês como é a interface para criação de torneios. Mas vocês já podem notar a quantidade de cartas que você ganha no caso desse torneio. Se você ficar em primeiro lugar, o maior torneio de todos, que é o de mil pessoas, e você ganha, se você ficar em primeiro lugar, 15 mil. Cartas, sim senhoras e senhores 15 mil cartas você pode clicar e ver as estatísticas do seu oponente olha só você vê a arena do seu oponente você vê as partidas jogadas as partidas ganhas do seu oponente você vê o deck que ele está utilizando enfim olha só a quantidade de cartas que você ganha se ficar em segundo lugar que no caso aqui foi o que aconteceu comigo ele demora muito tempo para você poder abrir e ele te dá em segundo lugar 10 mil cartas 15 mil cartas pro primeiro, fora todo o ouro que você vai receber. Galera, olha só, essa é a interface que você vai encontrar quando você for participar dos torneios. Aqui nas primeiras colocações estão os torneios mais próximos de você. Então, se tem alguém da sociedade que criou um torneio, vai ficar em amarelo aí para você. Para você criar um torneio, você vem aqui no canto superior esquerdo da sua do seu torneio. Você pode pesquisar porque cada torneio também tem uma tag. Quando você cria, você pode divulgar essa tag para seus amigos para eles entrarem no seu torneio. Para criar um torneio vocês vão notar você precisa de gemas então a gente tem a partir de 500 gemas que vai ganhar 30 cartas para o primeiro lugar você pode ir aumentando galera você pode ir colocando até chegar no valor exorbitante de 15 mil cartas para o primeiro lugar que é esse daqui que custa 250 mil gemas sim senhoras e senhores é um preço absurdamente caro mas é um preço aí que realmente vale a pena se você, digamos assim, notar a quantidade de cartas que alguém pode ganhar utilizando essa ferramenta. Olha só, você pode dar o um nome para o seu sorteio. Você pode escrever a descrição do seu sorteio. Você pode pôr uma senha, caso você queira que, por exemplo, apenas é, os jogadores cadastrados. Você pode colocar apenas os, seus, os jogadores do seu campo para participarem. A localização, ela vai, ele vai pedir a autorização para poder colocar aí. A localização da sua cidade, quando você cria o seu torneio. Aqui em cima no canto superior esquerdo tem é, umas instruções o que é um torneio lute com jogadores próximos ganhe troféus no torneio vou falar para vocês como vai funcionar o torneio para você ser o vencedor tá fique com os melhores colocações e ganhe baús e batalha usando as regras de torneio né as regras de torneio são a que as cartas têm certas limitações então você fica apenas no nível 9, as cartas comuns vão até nível 9, as raras até nível 7, as máxima, as épicas até nível 4 e as lendárias até nível 1. Também tem a prorrogação quando fica na Morte sobra de 3 minutos. 3 minutos. Então vamos criar um torneio aqui para vocês verem. Você pode clicar também no, em cima desse izinho de cada baú, para você ver o número de recompensas, tá? E vocês vão poder notar que todo o tor todos os torneios, 50% dos jogadores que participam recebem premiações, o que é uma coisa muito legal. Então vale muito a pena você participar dos sorteio sempre que você puder. Olha só... Se você participar desse torneio de 30 cartas, os 20 melhores jogadores vão poder participar, os 20 melhores jogadores mais bem colocados no ranking vão poder ganhar isso daí. Se você ir para o baú de 15 mil cartas, o primeiro jogador vai ganhar 10, 15 mil, o segundo 10 mil, o terceiro 7.500. Os 500 melhores jogadores vão receber uma recompensa, um prêmio com base em sua posição no ranking. Então os 500 melhores jogadores de 1.500 vão receber premiações. Vamos criar um torneio aqui então. Alguns nomes vão estar inválidos, e essa é a cara de quando você cria um torneio. A partir desse momento, se você não colocou uma senha, pessoas podem entrar nesse torneio e participar. E como vai definir o ganhador? Não é mata-mata perdeu, você saiu. Como que é? Você vai, você vai batalhar, a, a partir do momento que tiver várias outras pessoas aqui, você vai poder batalhar com essas pessoas. Cada vez que você ganha, você vai ganhar um número X de troféus de torneio. quando você é, E você vai começar a acumular esses troféus. E o primeiro que tiver mais troféus vai ser o grande ganhador e assim por diante. Se você tiver... Quanto mais troféus você conseguir ganhar durante as batalhas do torneio, você pode, inclusive, pré-definir o quanto tempo vai durar o torneio, quanto tempo de preparação vai ter pelo torneio, você pode colocar duas horas de preparação. Ou seja, se você cria o um torneio, daqui duas horas ele vai começar e ele vai durar, por exemplo, duas três horas. Você pode configurar bem legal, uma ferramenta bem completa e vai dar muita recompensa pra galera. Mas existem várias outras formas de você utilizar isso a seu favor e, mano, eu vou participar de todos os torneios e eu também vou fazer um torneio, sim, um torneio não, um mega torneio para 800 pessoas, manos, então é isso, espero que vocês tenham curtido eu volto com vocês depois para mais informações sobre esse torneio que eu vou fazer em parceria com a Supercell, obviamente muito obrigado a você que assistiu até aqui se você tá ansioso pela ferramenta do torneio não se esqueça de deixar o seu like se inscrever, confere se você ainda tá inscrito no canal, porque o Youtube anda tirando as inscrições de quem já era inscrito então é isso, falou um grande abraço do gordinho, galera e até a próxima.